Olá, você que trabalha com vendas há um certo tempo deve ter percebido como o universo, como o mercado modificou. Antigamente a grande vantagem era os produtos, quem tinha um produto novo, diferenciado, conseguia vender, conseguia estar na frente, cobrar um preço maior até por um ano, dois, três anos. Com a revolução tecnológica, toda essa vantagem ela desaparece em pouco tempo. Você vê a guerra específica, por exemplo, entre os celulares Samsung e Apple. A Apple lança um modelo, 3, 4 meses depois a Samsung lança outro, talvez até melhor, a Apple lança um outro e assim vai. A vantagem tecnológica dificilmente dura mais do que seis meses em qualquer produto. Então, se não é mais produto, que é a grande diferença, talvez serviço, atendimento, só que hoje serviço e atendimento de qualidade é pré-requisito para você estar no mercado. Caramba, então não tenho mais a diferença do meu produto ou do meu serviço. Não tenho mais a diferença da qualidade do meu atendimento. Ah, que tal um diferencial se eu mostrar para o meu cliente que o meu produto ou o meu serviço estão trazendo lucro para ele? Aí você já melhorou, você está saindo daquela, vamos dizer, daquela camada de commodity, você está se tornando alguém mais valioso para o cliente. Só que o seu concorrente pode estar fazendo exatamente isso. Então produto, qualidade, atendimento, diferencial mostrando que você traz lucro para o cliente, já não resolve mais. Você precisa ser um parceiro estratégico do cliente, ou seja... Mostrar coisas que talvez nem ele tenha percebido. Vendedores que vendem da maneira antiga falam muito, por exemplo, o que lhe deixa acordado à noite. Essa pergunta está batida. O que você precisa mostrar para o seu cliente é o que vai deixá-lo acordado à noite se ele não tomar algumas providências, se ele não modificar o rumo, se ele não se modernizar. Este é o vendedor do presente e do futuro. Aquele que é um parceiro estratégico que mostra o caminho para o cliente e que não simplesmente vê qual é a dor, qual é a necessidade e tenta suprir. Ele tem que entender o mercado do cliente, as tendências desse mercado e ser esse parceiro que o cliente deixa um almoço, deixa um final de semana para estar com ele. Só assim você vai conquistar grandes clientes, e ganhar muito mais dinheiro.